Aí, amigos, um abraço para vocês. Estamos chegando aqui pelo Canal Mais Brasil com o nosso tema Conexão Brasil, hoje trazendo temas interessantes. É, a CPI da Covid, mais conhecida como a CPI, o circo, é? traz coisas que chega a ser comediante, né? Renan Calheiros, o relator, falam coisas que não têm nexo, lamentavelmente. E o que é também mais interessante que nós vamos falar aqui, que o PT vai lançar um candidato a governador por Minas Gerais. É uma piada. Mas antes mesmo de nós darmos continuidade a estas informações para vocês, eu quero falar, você já se inscreveu no canal Mais Brasil? Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho para que nós possamos mandar todas as indicações, mandar para vocês as notícias que nós estamos trazendo aqui no nosso canal Mais Brasil, Conexão Brasil. Muito bem, o relator, o relator da CPI do Circo, né? a CPI da Covid, o Renan Calheiros, é, diz que fez um pedido convocando para que a agência Rede Globo é, fale a verdade sobre a CPI. Isso chega a doer Quando a gente ouve um negócio desse Chega a doer nos tímpanos da gente né Renan Calheiros é, O cara que tem Muitos processos é, Relator da CPI Renan Calheiros O homem que não quer é, Que a CPI Quer de qualquer maneira Prender o Pazuelo. É uma brincadeira Vai quer que o Pazueiro volte a depor e outros mais, é, para quê? Agora, é brincadeira, é, é triste nós brasileiros termos que ver isso lá no Senado. O Pacheco, presidente do Senado, está satisfeito com o que você fez? Está contente de ver Olha, eu, eu vou dizer uma coisa para vocês, é, ouvindo aí os grandes experts do jornalismo brasileiro, entre tantos jornalistas maravilhosos, é claro, excluindo a, a, a imprensa, a velha imprensa, né? excluindo a velha imprensa, é, nós temos aí o, o nosso querido Alexandre Garcia, temos aí o Augusto Nunes, Zé Maria, que usa e tantos outros jornalistas que se eu fosse citar o nome de bons e grandes jornalistas brasileiros, vamos ficar aqui por um bom tempo. Mas ouvindo as análises destes profissionais, eu cheguei à conclusão que é lamentável a tal do da, da, da, da CPI Covid. Rapaz, Chega a ser triste, irônico, né? um país maravilhoso como o Brasil, é, se montar uma CPI deste naipe. Nós brasileiros, eu, eu, deixa eu falar uma coisa para o senhor presidente da CPI, Omar. Ó, oh, nós brasileiros estamos envergonhados de vocês, senadores é, aí da CPI, estamos envergonhados. Chega a ser é, esdrúxulo. O que nós vimos aí na CPI. E é? eu vou te falar uma coisa, rapaz. A cada dia que passa a gente vê coisas mais assustadoras. Essa, por exemplo, do Renan, dizer que a Rede Globo vai falar a verdade sobre a CPI. O senhor está com brincadeira, né, senador? O senhor está com brincadeira. Dizer que a Globo vai falar a verdade. A Globo nunca falou a verdade, a Globo só tampou o sol com a peneira. Porque ele era conveniente na época do PT, do Lula, da Dilma e suas corjas de ladrões? O senhor vem pedir aí na CPI do circo, a CPI que está envergonhando, enxucalhando o nosso país, para que a Globo fale a verdade? É brincadeira, não é? Você, querido brasileiro amigo, há de convir comigo. Isso é uma brincadeira, isso é uma falta de respeito com nós brasileiros. Uma outra coisa que me deixa indignado, é, convidaram nove governadores para depor na CPI. E eu, eu, eu vou perguntar a vocês aí do, do, da CPI, por que, que não convidaram o, o, o João Dória, governador de São Paulo? Ah, desculpa, gente, mas vocês estão com brincadeira. Vocês não estão aí para trabalhar para o povo brasileiro. Vocês, por que, que vocês não cancelam essa CPI? Eu sei que isso é impossível, é uma barbaridade dizer Cancelar uma CPI lá no Senado Mas diante As palhaçadas que é Feita aí Desrespeitando a nossa Constituição É melhor parar com essa CPI Para não envergonhar ainda mais Nós brasileiros, porque nós estamos sendo Enxucalhados é, Aí no exterior com esta CPI Que nos desrespeita Tira-nos a consciência de que existe uma carta magna a ser regida nesse país. Por favor, tenha compaixão, faz isso não. Isso é dolorido, isso é triste a gente ver. Eu queria saber, só essa perguntinha aí, senhores é, da CPI, todos. Não vou dizer de Renan, de Omar, não vou dizer desses que são contra o, o, o presidente Bolsonaro, não. Eu estou dizendo a de todos. Não vão convocar o governador João Dória, não? Por quê? Por quê? Vocês não vão... Meu Deus do céu, o dinheiro que foi desviado, que foi enviado pelo governo federal para o combate, é, para a compra dos respiradores que foi uma, uma coisa horrenda. Em, em qualquer país sério, que tenha um Senado sério, que bote uma CPI séria, eu vou contar uma coisa para vocês. Esse bando de governadores e prefeitos sacanas, que nos roubam, estariam presos. Não precisa nem convocar para a CPI, não. Manda prender, mete algemas nesse povo, põe na cadeia. São, são corruptos de carteirinha. E o João Dória, eu diria que é o chefe da, da gangue, né? como o Lula foi o chefe da gangue durante todo esse tempo. Não são coisas que acontecem que nos deixam muito entristecidos. Né? Nós, brasileiros, nós não somos palhaços, não, senhores da CPI. Pelo amor de Deus, acordem. Tenham um pouquinho de decência por este país maravilhoso. Respeite-nos. Para de fazer esse tipo de coisa. Vocês não percebem que esta CPI está enxucalhando o Brasil? Ah, não é brincadeira. Outra coisa interessante é querer, querer convocar o presidente da República, Jair Bolsonaro, para depor. Não faz isso não, eu vou voltar a implorar. Eu diria para vocês que eu estou aqui implorando aos senhores senadores da CPI. Ô, oh, tenha compaixão. Não, não, não faz um negócio desse não. O senhor, deixa eu falar, o senhor não sabe ler não? O senhor não consegue abrir em vossa frente a Constituição Brasileira? Não consegue ler? Ah, então está certo. Se vocês não conseguem ler ou não querem ler... Ou vocês estão achando que nós, vou repetir, que nós somos idiotas? Chega a ser horrendo isso, não é? Chega a ser horrendo. Agora, uma coisa também que nos deixa triste é quererem. Vem o PT, é, o, o bandido de nove dedos, o Lula, é, que agora fez uma coligação aí com Fernando Henrique Cardoso, diz. Dizer que o PT está preparando um candidato a governador para botar ordem na casa. Vocês estão achando que os mineiros são idiotas? É isso mesmo? Vocês estão achando que os mineiros são trouxas? Vocês acham que com uma palavra, uma simples conversa fiada, dizendo que agora nós vamos... Rapaz, vocês petistas, a gota d'água do pimentel acabaram com o nosso querido Estado de Minas Gerais. Aí vocês vêm dizer que agora nós vamos fazer uma coligação porque o Lula vai voltar. O Lula vai voltar, sabe para onde? Para a cadeia. Ainda que essa esperança não morra. Eu acredito, eu acredito nas leis brasileiras. Embora o judiciário também seja uma piada, é? embora o STF seja... Uma piada nesse país, porque só fazem o que não, o que vos interessa, o que não é interessante para o povo brasileiro. É uma, é uma piada. Quanto pedido de impeachment existem aí, meu querido Pacheco, para tirar esses cidadãos que são do STF? Brincadeira, gente. Isso o senhor não coloque, se o senhor não abre a gaveta e não coloque em votação aí para criar essa impeachment contra a toga. Então, é muito triste, é lamentável o que a gente vê neste país maravilhoso, neste país em que nós sabemos que é um país autossustentável e que vocês do STF, que você aí, senadores, Parte dos senadores, parte dos deputados que são petistas ou que são contra o governo Bolsonaro, é, vem trazer achando que nós brasileiros somos idiotas. Eu vou fazer, eu vou, eu vou lançar aqui um desafio para você, Lula. Lula e Fernando Henrique, vocês que dizem que são a salvação do Brasil. É, vocês são a salvação. Então, eu vou fazer um, um desafio. Faça como o presidente Jair Bolsonaro. Vá falar com apoiadores. Vá para as ruas falar com apoiadores. Vamos ver qual vai ser a recepção sua, o bandidão? Chefe da gangue? Lula, Luiz Inácio da Silva. Vai? Vai para as ruas. Vai andar a pedra na Avenida Paulista, em São Paulo. Vai lá no Rio de Janeiro. Vai no Nordeste. Aquele povo. Maravilhoso, nordestino, povo de garra, povo trabalhador, povo que merece respeito, como Bolsonaro dá para ele. Vai lá no Nordeste fazer. Faz, anda na rua lá no Nordeste, Lula. Fernando Henrique, vai, arrisca, já que vocês são os salvadores do Brasil. Quando na verdade vocês são os caras que acabaram com o Brasil, detonaram o Brasil. Com a Rede Globo e tantos, e tantos outros da imprensa. É? Pelo amor de Deus. Se eu fosse vocês, eu ficava era quietinho no meu canto. Lula, se eu fosse você, eu dava graças a Deus por não estar preso. Por você ter colocado esses, essas pessoas aí no, no Supremo para te defender ainda depois de tudo que você fez. Agora querem ainda acusar o Sérgio Moro. Ô gente... Nós estamos vivendo isso mesmo nesse país? Povo brasileiro, algum dia nós tivemos na presidência da república um homem sério como o presidente Jair Bolsonaro? A todos os instantes, agora tem um outro detalhe, o Casagrande entrou com impeachment contra o presidente. Oh, Ô meu amigo, pelo amor de Deus, quem é você Casagrande? Por favor, artistas, se é que isso pode ser chamado de artista, né? Entrar com impeachment contra o presidente. Dá um tempo, né? Jair Bolsonaro é o um mito. Jair Bolsonaro é o cara que merece nosso respeito. Jair Bolsonaro é o, é, é, é o cara que o povo brasileiro escolheu para ser o presidente da república e vamos dar continuidade nesse trabalho dele o ano que vem, 2022. Junta Lula, junta Fernando Henrique, junta toda a trupe de bandidos aí e vamos à luta. Candidatem, vão às ruas fazer a política de vocês sem usar as redes sociais, eu. E você, jornalista, você, jornalista, que tem a cara de pau de entrevistar o Lula, ah, dá um tempo a minha cabeça. Dá, dá um time, como diz aí no ditado popular. A situação está complicada, né? Presidente, o Brasil está contigo. O Brasil vota em você. O Brasil acredita em você. Um homem de caráter, um homem de respeito, um homem que colocou ordem neste país. E que essa maldita CPI, o circo lá no Senado, o circo, né, faz com que as pessoas querem que as pessoas acreditem que o senhor não admitiu a vacina. E aparecem outros, outros, é, coadjuvantes, que não tem o que fazer, e aparece falando besteira aí nas redes sociais. Por favor... O povo brasileiro cansou de bandidagem, cansou de PT, cansou de você, Lula, cansou de você, Fernando Henrique, Fernando Henrique Cardoso. O senhor já passou a dor de pegar um rosário e rezar. Para de se meter onde o senhor não sabe. O senhor só fez caquinha no país. Ah, é lamentável, é muito triste. Agora também... Não querem deixar que Sérgio Cabral faça a sua delação. Porque vai colocar hum, esse pessoal do STF aí na berlinda, né? Vão colocar vocês na parede, né? Deixa o homem falar, gente. Agora, parabéns à Polícia Federal, né? A Polícia Federal vai continuar investigando. A verdade vem à tona. A verdade vem à tona. Ainda que demore um pouquinho. Viu, senhores do STF? Senhores senadores... Genocidas que tem aí Senhores eh, governadores Senhores prefeitos Que descaradamente Não prestaram conta do dinheiro Que receberam do governo federal Para o combate da covid viu? Vocês que fecharam os comércios Vocês que decretaram Lockdown, senhores prefeitos Presta bem atenção Mais cedo ou mais tarde A verdade aparece E nós estamos com muita paciência nós, brasileiros, vamos dar a resposta para os senhores nas urnas. viu? Nas urnas, vocês vão ver o tanto de brasileiros honestos, porque somos uma classe honesta, uma classe trabalhadora. O Brasil é um país autossustentável. Nós não precisamos de ninguém para sobreviver. Precisamos apenas dos brasileiros honestos. E precisamos que o senhor... Jair, Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente, o nosso mito, nosso guerreiro, o homem que impõe e que fala, esse cara é o prometido. Ninguém tira porque Deus é maior. Presidente, contamos com o senhor em 2022, sabemos que o senhor vai investir e que juntem toda essa tropa de bandidos e vagabundos e que venha contra o senhor. Nós vamos dar a resposta nas urnas, se Deus assim permitir, e ele pequer. Porque o Brasil é o coração do, do mundo, pátria do Evangelho. Tenho dito. Se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal Mais Brasil, inscrevam-se. E deixe o seu like, tá? ative o sininho para que nós possamos trazer informações para vocês. A qualquer momento a gente volta trazendo mais informações e dizendo o quanto nós estamos indignados, o quanto nós estamos sobrecarregados desta política suja do PT, essa política porca do PT, essa coisa ridícula, o qual é comandado ainda pelo bandido de nove dedos e essa trupe que não cansa de nos roubar. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Paz.